Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós Senhor. Evangelho de Mateus capítulo 1 do versículo 18 ao versículo 23. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe,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 Amados irmãos e irmãs, presentes aqui na Igreja São Benedito, você que nos acompanha ao vivo pelo sistema de transmissão, que reza conosco pelas redes sociais. A Igreja celebra neste dia 8 de setembro a Festa do Nascimento de Nossa Senhora. Esta festa de hoje ela já é preparada por uma outra festa muito solene que anualmente nós celebramos sobre Nossa Senhora. No dia 8 de dezembro, nós celebramos a solenidade da Imaculada Conceição. E o que isso nos quer dizer? Primeiro que, Dizer que Nossa Senhora é Imaculada desde a sua concepção, é dizer que a Virgem Maria foi preparada por Deus para uma grande missão. A missão de ser a Mãe do Salvador, a Mãe do Filho de Deus. E por isso Nossa Senhora ela foi isenta de todo o pecado, desde a sua concepção no ventre de Santa Ana. Então, o dia 8 de dezembro, a igreja celebra e professa a fé neste dogma, que a Santíssima Virgem Maria foi poupada de toda mancha de pecado, Sobretudo o pecado original. Ela foi poupada diante e mediante os méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora não foi ferida pelo pecado, porque quando chegasse o tempo, ela se tornaria a Mãe do Senhor. Nove meses depois da sua concepção... Celebramos então hoje o nascimento de Nossa Senhora. Em algumas partes, em alguns lugares, hoje também é chamada a festa de Nossa Senhora Menina. Por isso existe até uma imagem de Nossa Senhora ainda bebê, onde ela é venerada em muitas partes do mundo, chamada de Nossa Senhora Menina. Isso é muito bonito porque percebemos o quanto Deus respeita a humanidade ao ponto de abençoar pelo nascimento a vida de uma pessoa. O nascimento de uma pessoa é uma grande bênção de Deus para a família que recebe Aquela criança, mas para o mundo inteiro. Eu particularmente gosto sempre de dizer isso quando celebro batizados das crianças. Grande dia do nascimento de uma criança é uma festa para a família, para o casal que recebe a criança em seus braços, para os avós, para a família. Só que esta festa não fica só ali na família. A criança ao ser batizada, ela se torna também membro do corpo místico de Jesus. Quer dizer, ela se torna igreja. Então o nascimento de uma criança traz esperança para o mundo. Porque aquele ser humano ali vem de Deus com uma missão. Cada um de nós estamos neste mundo... Com uma missão. E com Nossa Senhora não foi diferente. Ela tinha uma missão. E a primeira leitura que nós ouvimos da profecia de Miqueias. Diz assim. Deus deixará seu povo ao abandono. O Antigo Testamento. Até que no tempo em que uma mãe der a luz... Então, os filhos de Israel voltará para o Senhor. E esta mãe é Nossa Senhora. A missão de Maria neste mundo era de gerar a vida. E pelo que consta em alguns escritos, o próprio nascimento de Nossa Senhora... Foi também um milagre. Porque conta-se que Joaquim e Ana, seus pais biológicos, eram muito tementes a Deus, mas ainda não tinham sido abençoados com o nascimento de uma criança. Até que Deus deu a este casal, tão fiel, a graça de gerar uma vida. E foi justamente a Virgem Maria que nasceu deste casal. Com uma graça a mais, a menina Maria nasceu sem ter pecado, sem ser ferida pelo pecado original. Isso nos mostra que a fidelidade a Deus gera a vida. Nossa Senhora foi educada, criada, numa família temente a Deus. Por isso ela aprendeu ali na família também a ser fiel a Deus. E por ser fiel a Deus, quando chegou o tempo certo, o anjo do Senhor, visitando Maria, saudando Maria, transmitiu-lhe a mensagem. Tu és toda bela, ó Maria. Tu encontrastes graça diante de Deus. Tu serás a mãe do Senhor. Aquele que nascer de ti será santo. E Maria, obediente, disponível, deu o seu sim, dizendo, faça-se em mim, segundo a tua vontade, a tua palavra. O sim de Nossa Senhora... É a grande resposta que Deus queria, precisava Para que se cumprisse o seu plano de salvação Para que através dela, do seu corpo imaculado Ela pudesse gerar a vida Oferecendo ao mundo o divino salvador Que também como ela Nasceu criança, se tornou adulto e cumpriu a sua missão que era resgatar a humanidade do pecado. Então a festa de hoje nos recorda a beleza da vida. Nós todos fomos gerados, nós todos fomos recebidos um dia numa família, nós todos também festejamos anualmente o dom da nossa vida no nosso aniversário Com Nossa Senhora, nada foi diferente Nossa Senhora também vivenciou estas etapas da vida humana Porque ela era uma criatura humana Mas eleita e escolhida por Deus para uma missão A missão é de girar o divino Salvador no seu ventre. E quando nós imitamos as virtudes de Maria. Quando nós nos inspiramos nela. Ela é o caminho seguro. Que nos liga ao seu filho Jesus. Então que o nascimento de Nossa Senhora. Hoje desperte em cada um de nós. O desejo de estar mais pertinho dela. Juntamente com o seu filho. Porque quem se aproxima de Maria. Se aproxima do seu bem mais precioso, que é Jesus. Que a Nossa Senhora, menina, interceda por nós, para que nós também sejamos fiéis a Deus, como ela fez de sua vida um dom, foi fiel desde o seu nascimento até o dia em que ela partiu deste mundo e foi coroada no céu como rainha. Toda a vida de Maria é uma inspiração para todos nós, de amor, fidelidade e obediência a Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos agora apresentar as nossas preces.